Graças a Deus, irmãos, amém? Se tem um culto que passa rápido para quem não é pregador, é aquele que você vai pregar, não é verdade? Então, para mim, voou esse culto. E a gente sempre anseia pela mensagem, né? Mas no nosso dia a gente fica segurando um pouquinho, né? Irmãos, quero agradecer os irmãos também que tiveram orando por mim, pela minha família, né? Estávamos na casa da sogra, passeando um pouquinho lá, dando um pouquinho de trabalho para ela, né? Graças a Deus, foi muito bom Retornamos na quarta-feira à noite né? Foi tudo muito bom e muito maravilhoso Então, agradeço os irmãos Estivemos lá na, na PIB de Caraguatatuba né? Do pastor Eliel também Pastor Epaminondas conhece pastor Eliel Também um grande pastor Também uma bênção do Senhor Então foram dias gostosos ali Que estivemos com eles lá Também cultuando ao Senhor tá bom? E a gente sempre leva o abraço da nossa igreja quando a gente vai lá, né? A gente sempre fala dos irmãos, sempre fala do nosso pastor e também somos muito bem recebidos lá também, tá bom? Deixando essas partes de lado, vamos para o mais importante, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, peço que os amados irmãos abram suas bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11. 1 Pedro 4, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11. É um texto que Pedro dá algumas orientações ali para os cristãos. Todos acharam? Vamos ler. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como Ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles, Nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, aos quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve sirva com a força que Deus dá, façam assim para que em tudo Deus façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo. O sempre. Vamos orar? Santíssimo Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, a Tua palavra foi lida nesse momento, Senhor, e nós estamos aqui, Pai, para poder transmitir a Tua palavra, Deus, da forma que o Senhor falou ao meu coração, eu clamo que o Senhor esteja falando ao coração dos meus irmãos, dos nossos amigos, de todos que estão aqui presentes, Pai, que o Senhor possa... Está preenchendo o meu ser, Pai, totalmente, que seja esvaziado para que eu possa somente anunciar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é verdade que temos vivido tempos modernos, né? Temos vivido a modernidade, temos vivido a era tecnológica, a era digital. De tudo muito rápido, tudo muito para ontem, não é verdade? E nós temos observado, se pararmos né, para observar, nós conseguimos ver grande diferença que há. Né? A diferença como as coisas funcionavam e hoje como as coisas funcionam. Né? As coisas do passado né, para as coisas da atualidade, como se desenrolam as coisas, como são as coisas, né, se nós pensarmos, né, antigamente, quem é um, um pouquinho mais assim de idade, lembrar dos eletrodomésticos, do, eletro né, Lembrados dos móveis, como, como eram feitos, né, essas coisas, tudo com muita qualidade, e eu lembro que lá em casa tinha um guarda-roupa no quarto do meu pai, e aí a gente era tudo menino, né, eu e meus irmãos, e aquele guarda-roupa já estava ali há muito tempo, né, e a gente falava, pai, quando é que vai trocar esse guarda-roupa? Aí meu pai falava, não, menino, esse guarda-roupa é bom, isso aí é com madeira pura, foi feita não sei na onde, não sei o quê. Então tinha né, aquele orgulho daquela durabilidade daquele móvel, né? tinha aquele orgulho da qualidade, do padrão que era feito. Né? Eu, tenho, eu tenho dois tios que são marceneiros, né? e antigamente tinha muito mais procura, com eles do que hoje em dia, né? Hoje em dia você chega na loja, o móvel já está pronto, né? As irmãs tinham aquelas mesas bonitas, né? Amarela, vermelha ou azul, não é isso? Eu lembro que na minha casa era amarela, né? Mas aquilo ali ficava também anos e anos, aquela durabilidade, né? Geladeira também padrão, né? Geladeira e fogão, né? Acompanhava amarelo ou vermelho ou azul, né? E isso aí as irmãs tinham orgulho, né? Tinha aquele orgulho. Não, eu tenho esse fogão há 20 anos, eu tenho isso há tantos anos. Né? E hoje a gente consegue ver esses mesmos produtos, porém com uma durabilidade totalmente diferente. Né? Um padrão totalmente diferente, uma qualidade diferente, até o, o apego, né? aquele valor que, que nós dávamos... Né? Aos, aos móveis ali, a qualidade, até esses valores têm sido perdidos, não é verdade? Hoje a gente compra, por exemplo, uma geladeira linda, né? As irmãs compram, ai, linda, maravilhosa, dá dois anos, aí a esposa já vira, ó, estamos precisando trocar a geladeira, bem. Mas como assim? Comprou agora, né? Celular, então, nem se fala, né? Quem é que está precisando trocar o celular? Ué, um monte de gente, né? Quanto tempo comprou? Um ano. Né? E, e, e a gente faz, a gente compra, a gente troca, e às vezes a gente até fala, né? gente do céu, meu celular está, um, desculpa a palavra, né? uma porcaria, preciso trocar. E aí troca, e é aquele orgulho que trocou. ai ah, o meu durou um ano, já troquei. Né? Então a gente tem tido essa inversão de valores. Né? Como tem mudado esse tipo de coisa? Né? Nós temos... Dado menos valor, quando eu falo menos valor, não é assim, aquele sentido de você idolatrar aquela coisa, não é isso. Mas é o valor da qualidade, é o valor de como foi feito, como foi produzido, né? Então, é isso que eu estou falando. E as pessoas, então, né? Como as pessoas mudaram, não é verdade? Como nós mudamos? Podemos falar que mudamos cabelo, mudamos a roupa, mudamos... Uh... Uns usam barba, outros não, mas isso é irrelevante, na verdade. Né? Quando eu digo como as pessoas mudaram, né? quando eu quero dizer isso, como mudou a conduta das pessoas, né? como mudou o caráter das pessoas, né? como nós mudamos, como nós passamos a ter valores diferentes. Né? Muitas vezes, até os nossos princípios, temos abrido mão temos deixado de lado, não é verdade? Tem tido essa flexibilização também, essa flexibilidade na vida das pessoas, né? E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que a modernidade, não estou dizendo que as coisas novas são ruins, não, viu? Não é isso que eu estou querendo dizer, que o cristão tem que ser ultrapassado, ou que temos que viver daquela forma ar arcaica, né? Deixar tudo aquela coisa assim, né? E então, não é isso que eu estou dizendo, apesar que, só abrindo um parênteses aqui, né, quando a gente fala alguma coisa do passado, né, quando a gente se refere a alguma coisa do passado, a coisa tem mudado tanto que hoje nós já somos taxados né, de saudosistas, né? não é verdade? Então, isso se tornou até uma coisa que parece que ruim, não é verdade? Não é, Bete? A gente fala assim alguma coisa do passado, ah, mas o irmão é saudosista, né? o irmão vive de passado, mas na verdade, irmãos, tem coisa que, na verdade as coisas mudaram, mas tem coisas que não deveriam mudar, não é verdade? Então, quando nós lembrarmos, quando os irmãos, nós lembrarmos de coisas do passado, nós precisamos pensar, refletir, analisar, aplicar, né? e é claro que outras coisas realmente têm que ficar na passada. Né? Então, por exemplo, a vitrola, não que seja ruim, mas deixa ela lá, hoje já tem o um pendrive, tudo mais prático, mais fácil, não é verdade? Mas aquilo que se refere à palavra de Deus, aquilo que se refere à conduta do ser humano, os seus valores, os seus princípios, isso não pode ficar só no saudosismo, né? isso tem que ser aplicado, tem que ser seguido, não é verdade? E por que, que eu estou falando todas essas coisas para os irmãos, de coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro? Meus Irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos é que como cristãos que somos, ou que queremos ser, ou aqueles que pretendem ser, nós temos princípios, valores e um padrão a ser seguido. Não importa o tempo, não importa a época, não importa a era que tem se vivido. Como cristãos, temos princípios, valores e um padrão a ser seguido. Então, o texto que nós lemos, eu peço que você acompanhe aí, se você ainda tiver com a sua Bíblia, e aí nós vamos verificar algumas coisas de princípios, de valores, o padrão do cristão, a ser seguido. Aí no versículo 1 diz assim, vamos dar uma olhada, por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava para sofrer. Vou ler novamente. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo, deixa de ser dominado pelo pecado. Então nós começamos a observar, né? Aqui Pedro, ele vai falando, ali para os cristãos, se eu não me engano da Ásia Menor, então ele vai falando, os princípios que um cristão deve ter, nós devemos estar prontos, sempre prontos, para estar ali, como Cristo estava pronto a sofrer. E aí quando a gente fala sofrer, é o quê? Apanhar, ser massacrado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas muitas vezes nós apanhamos com palavras, apanhamos com gestos, apanhamos com algumas atitudes. Né? Às vezes você chega em algum lugar, a pessoa sabe que você é cristão, ela já... Né? Não deixa de estar sofrendo por ser cristão, mas temos que estar prontos para isso, temos que estar preparados como Cristo esteve, né? Cristo, nem em todos os lugares que ele chegou, ele foi bem recebido, e nós também não seremos, então temos que estar prontos, preparados. Se nós seguimos no versículo 2, o versículo 2 vai falar o seguinte, Então, de agora em diante quando fala de agora em diante é agora, olha só, agora, então de agora em diante vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas, a partir de agora, já, não é a partir de amanhã, não é a partir de depois de amanhã, não é quando eu tiver tantos anos ou na minha velhice, é a partir de agora, como cristão, você tem que ter seus princípios, seus valores e o seu padrão de vida, baseado aqui na palavra de Deus, então de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus e não, deixe, não se deixem dominar pelas paixões humanas, meus irmãos, isso é uma outra, um outro princípio a ser seguido, é um outro princípio, viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, não deixando nos envolver por paixões humanas, que são várias, né? que sutilmente chega nas nossas vidas através do que? Às vezes da tecnologia, através, às vezes, de um amigo, através do seu trabalho, da sua faculdade, enfim. Da onde você convive, da onde você se relaciona, vem sutilmente. Tudo tem sido muito sutil hoje em dia, né? E algumas vezes até escancaradamente. Seguindo no versículo 3, nós vamos ver, no passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo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 e aí aqui nós vemos, né, palavras duras, né, palavras difíceis. Eu fico imaginando se a gente chega hoje num irmão e fala uma palavra dessa irmão, o irmão tá vivendo numa imoralidade, né, o irmão tá vivendo em bebedeira, em orgia, o irmão vai se ofender com certeza, né, vai procurar o pastor, vai procurar o diácono, vai procurar a diretoria, vai ser uma confusão. Mas olha o que Pedro está falando para os cristãos, tá? Está falando isso para os cristãos.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 meus irmãos vão falar que hoje a minha mensagem é saudosista, mas pode falar, não tem problema, tá? É interessante que no passado, muitas pessoas que não eram cristãos, mas tinham todo cuidado com esses valores. Né? A pessoa ela não era cristã mas ela olhava falava, jamais eu vou me embriagar para o meu filho ver eu jogado, não é verdade? Eu, pai de família, eu tô falando de gente que não era cristão, tá? Eu, pai de família envolvido em orgias, e imoralidades, que exemplo eu vou dar para a minha família? Isso tinha? Hoje tem também, eu acredito. Mas era muito mais forte. Agora imagina como cristãos, nós como cristãos que somos, ou aqueles que querem e pretendem ser cristãos, precisam manter esses valores, precisam ter cuidado, precisam estar longe desse tipo de coisa. Se você quer ser cristão, se você é cristão, você precisa ter princípios, valores e um padrão a ser seguido, e aqui estão vários valores, a qual nós temos que ter cuidado para não entrar nesse sentido aqui, interessante que no versículo 4 ele vai dizer o seguinte, e agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Engraçado que se nós formos fazer uma, uma inversão, uma relação com o versículo 3, hoje em dia nós temos uma grande inversão nesse sentido, né? Porque essas coisas hoje, elas não são colocadas com esses nomes, mas elas acontecem e parece ser tudo normal. Não é verdade? Hoje, camarada, por exemplo, ele é casado, aparece uma outra mulher e se o camarada fala, não, eu sou casado, o colega do lado, a primeira coisa que ele vai falar, é você, meu amigo, você é muito devagar, é muito mole. Então, olha só, a inversão de valores, né? E aqui, fala o seguinte, agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Mas o que mais me preocupa aqui são alguns cristãos ou pessoas que se dizem cristãs têm se preocupado com isso, não querem ser insultados. Ah, mas a galera ali da minha faculdade, do meu trabalho, se eu falar que sou contra determinada coisa, eles vão, como diz a turma aí, né? tirar um barato, né? na minha época falava assim, tirar um barato, não sei como é hoje, mas tirar um barato, né? vão... vão é pessoal do nordeste mangada minha cara, né? Fala assim, né? Então a pessoa se preocupa, ela não quer ser insultada, né? Ela não quer ali estar tá pronto, como o versículo de número um falou, né? Para sofrer como Cristo sofreu, né? Muitas vezes ela não quer estar inserida. E aí nós vemos hoje essa grande inversão de valores, né? Isso tem parecido normal na sociedade, tem parecido comum para as pessoas. Então nós temos que ter cuidado com os valores que nós temos aceitados, aceitado para a nossa vida, né? Temos que ter cuidado com os valores que temos colocado para nós como cristãos seguir. E aí o versículo 8, 9, 10 e 11 nós vamos ler agora, ele vai continuar dizendo assim. Acima de são são orientações, né? Que Pedro vem dando ali de valores e condutas que temos que ter também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 Quem, sirva, quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Cristo Jesus, que pertence a glória e o poder para sempre. Como tem sido difícil amar hoje em dia, né? Até aqueles que nos amam, na verdade, às vezes é difícil, né? Às vezes meu irmão, meu filho, minha esposa, minha mãe, sei lá, fala alguma coisa que eu não gosto, ou me repreende em alguma coisa que eu tô errado, e aí eu já me ofendo, eu já não gosto, eu já acho ruim. Mas olha que a palavra de Deus fala, né? Acima de tudo, amem sinceramente, um amor sincero, né? Pois isso perdoa muitos pecados, né? Os pedem uns aos outros sem reclamar. E aí, às vezes, cabe para as mulheres, na maioria das vezes, né? Ah, limpei a casa, não, vai trazer não sei quem aqui, ou então, ao contrário, né? Ah, tá uma bagunça, não, não, não, não, não. Os pede, gente. Os pedem, sem reclamar, né? Então, ah, irmão, posso... Vai. Eu falo para todo mundo, e vou falar aqui de púlpito, viu, irmãos? A minha casa está aberta para quem quiser, mas está de verdade, tá, irmãos? Pode chegar de surpresa lá, o máximo que pode acontecer é o irmão não me encontrar em casa. Mas se eu tiver... Vai entrar, vai tomar um café, vai ser bem-vindo, não tem problema. E minha esposa, eu sei que ela apoia também essa nossa palavra e nossos filhos também, né, Sá? Todo mundo é bem-vindo lá em casa, né? Então, hospedem, irmãos, não se preocupe tanto se a casa está muito arrumada ou se está pouco arrumada, afinal, somos irmãos, não é verdade? Se meu irmão carnal chega em casa e a casa está bagunçada, o máximo que eu vou falar para ele é, ó, entra aí, não repara muito não, mas está tranquilo, né? somos irmãos em Cristo, somos família, então recebam na sua casa, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, todos nós recebemos dons de Deus, não é verdade? Então a palavra de Deus aqui está falando para que possamos manter isso, possamos administrar bem aquilo que Deus tem dado nas suas mãos, Tá? administre bem. De que forma, né? De que forma devemos fazer isso? Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. O seu dom é para a edificação do seu irmão. O seu dom é para a glória de Deus. O seu dom não é para você. É para você usá-lo, para você abençoar a vida do seu irmão, para você glorificar a Deus. Então, são valores que são passados e aqui é um padrão que nós devemos seguir como cristãos, então todo cristão ele precisa ter seus princípios, seus valores e um padrão a ser seguido e por que meus irmãos? Porque a palavra de Deus nos orienta, porque Cristo assim faz e nos deixa aqui Pedro um alerta, se nós observarmos aqui o versículo 7 ele vai falar o seguinte, o fim de todas as coisas está perto, o fim de todas as coisas está perto, sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. O fim de todas as coisas está muito perto irmãos, se você conversar com pessoas que não tem contato com a palavra de Deus, você vai ouvir a pessoa falando, está muito esquisito esse mundo. Como está passando rápido o tempo. Rapaz, será que existe esse negócio de fim do mundo? Os irmãos sabem que é assim, os irmãos convivem com pessoas, se relacionam com pessoas no seu dia a dia que não conhecem a palavra de Deus. E é verdade, irmãos, até quem não é cristão tem percebido as coisas acontecendo, as coisas correndo. E nós temos que estar alerta, porque o fim de todas as coisas está perto. Olha só. Sejam prudentes. Aquele que é prudente é aquele que antecipa, é aquele que é cauteloso, é aquele que toma cuidado, é aquele que está pronto antes da coisa acontecer. Então, sejam prudentes, meus irmãos, sejamos todos prudentes, estejamos alerta para orar. A palavra de Deus fala, né? Orai sem cessar. Temos que estar prontos sempre, sempre orando Sempre pronto. Esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho a ser seguido. Esse é o padrão que nós temos que ter, né? Interessante também que nós temos que ter esse cuidado, esse padrão, os princípios, os valores. Porque realmente é, o fim do mundo vai acontecer, né? A palavra de Deus nos garante que teremos né, o dia... Do grande juízo final, né? O versículo 5 aqui, ele vai falar o seguinte. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O nosso Deus está pronto a julgar os vivos e os mortos. E nós sabemos que todos nós, né? Todos nós teremos que prestar contas. Contas ao nosso Deus, teremos que nos apresentar diante do nosso Deus E talvez esses princípios, esses valores, esse padrão a ser seguido Que está aqui na palavra de Deus, talvez seja exigido nesse dia Não é verdade? Né? Rafael, vem cá, diante da presença do Senhor, e aí? Os princípios, os valores e os padrões que foram passados Por que você não seguiu? Né? Ou você seguiu? não sei, por isso meus irmãos temos que ter e tentar viver e vivermos, né? na verdade, um viver imutável, um viver que não oscila, porque nós temos o padrão a ser seguido, nós temos os princípios, os valores e a conduta, não importa qual o tempo que estamos vivendo, se são tempos modernos, se são tempos tecnológicos, como eu falei, ou a era digital, como cristãos temos os nossos princípios, os nossos valores e o nosso padrão a ser seguido, que é o padrão de Cristo Jesus né? e nos foi deixado aqui na palavra de Deus. Então eu peço aos irmãos que nós não percamos, irmãos, não percamos o foco, não nos deixemos nos envolver ou ser levados pelos tempos, ou pela era, ou pelo momento, ou pela tecnologia, enfim, seja o que for, para que não venhamos a perder essas coisas, não, nós não deixemos esse tempo que vivemos hoje sufocar os nossos princípios, os nossos valores e a nossa conduta que está baseada na vida de Cristo, na palavra de Deus a ser seguido Amém, irmão?